Olá, estamos de volta com a nossa quarta super dica de assuntos que têm sido recorrentemente cobrados nos exames da ordem na primeira fase. O que eu gostaria de tratar com vocês é sobre os honorários advocatícios. Vejam aqui comigo. O artigo 85 afirma que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E o parágrafo primeiro. São devidos honorários advocatícios, inclusive na reconvenção, no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Ou seja, quem encerrou né, toda aquela celeuma que existia, quais são os momentos em que o juiz deve condenar o pagamento de honorários sucumbenciais, em todos esses casos. Tá bem? E cumulativamente, ou seja, se houver no mesmo processo, reconvenção, cumprimento de sentença, uh, recurso, em cada um desses momentos processuais o juiz deve condenar a parte que sucumbiu aos honorários, ao pagamento desses honorários. Vejam também o parágrafo 4 desse mesmo artigo 85 que tem sido recorrentemente cobrado nos últimos exames. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo ainda vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Os honorários, então, são verbas alimentar e não é possível a compensação se houver sucumbência recíproca. Ainda queria tratar com vocês de mais três parágrafos também que são bem cobrados. Pergunto para vocês, será que o advogado pode uh, requerer o pagamento dos honorários em nome da sociedade de a, a, advocatícia da qual ele é sócio? Pode sim, é o que afirma o parágrafo 15 desse mesmo artigo. O advogado pode requerer o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Aplicando-se a hipótese disposto no parágrafo 14 que nós falamos. O parágrafo 17. Os honorários também são devidos, ainda quando o advogado atuar em causa própria. E, por fim, o parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, ou seja, se o juiz esquecer de fixar os honorários é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Ou seja, se por acaso o advogado não apelar dessa decisão, ou não, de repente, entrar com um embargo de declaração que a decisão for omissa, se o processo já tivesse encerrado, ele pode fazer jus Pode fazer uso da ação autônoma para requerer a fixação dos valores de honorários advocatícios, tá bem? Agora, para gente fechar essa super dica, queria que você se lembrasse do artigo 86, que traz a famosa sucumbência recíproca, uma novidade do CPC de 2015. O legislador afirma que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. É justamente o conceito de sucumbência recíproca. Mas fique ligado, olha que eu afirmo o parágrafo único. Se o um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Ou seja, o parágrafo traz uma exceção da sucumbência recíproca e aqui apenas o litigante que sucumbiu na maior parte... No pedido é que vai arcar com as despesas e com os honorários. É isso pessoal, fechamos aqui, chegamos ao final das nossas quatro dicas quentes para te ajudar a preparar para a primeira fase da OAB. Desejo muito sucesso para você, que a carteirinha seja sua. Até lá!